É, é, principalmente porque quem está uh, na, na democracia, quem está a praticar a democracia, não se interessa uh, por, por, por se educar nessa, nesse sentido. Uh, ou então simplesmente faz uso desse poder para benefício próprio. Uh, e esse é o problema, uh, porque quem tem esse poder também é manipulável uh, <risos> por outros poderes, Portanto, tudo isto é um, acaba por ser uma moeda de, de, de, de duas faces, não é? Não é, bem, não é bem definido, nós não vamos conseguir definir isto corretamente, nós não vamos conseguir uh, uh, delinear as coisas de forma uh, bem definida, não, não, não vai dar. Acho que isto está tudo... É assustador, que, de facto, que quem tem este poder, toda esta data, Uh, ainda bem que saiu agora a nova, a nova proteção de dados, uh, estávamos a precisar, que finalmente alguém prestou atenção a isto, uh, estava a ficar completamente, acho que estava a perder já as tribeiras, já estava por todo lado, uh, ainda bem que saiu, no entanto, esta data vai estar constante, vai estar na mesma disponível, Portanto, estamos, estamos na internet, temos, acedemos à internet, acedemos aos nossos, aos nossos telemóveis e esta data está disponível. Quem a detém uh, terá o, o maior poder, quem sabe manipular quem detém essa data, ainda mais poder terá. Portanto, não sei, uh, eles, é, é assustador nesse sentido porque isto, esta manipulação de interesses vai, vai, vai toda chegar a um, a um nível uh, um bocado assustador, pensando nisso, é, torna-se um nível assustador. Não é?